cena eu busquei construir uma carreira com solidez e segurança. Enquadra, eu dei o melhor de mim para ter o máximo de performance. Na Genial, performance e segurança andam juntas para você investir melhor. O aplicativo é simples de usar. Você tem as melhores opções de investimento. Para investir com mais rentabilidade. Se você quer investir com segurança e performance campeã, escolha, escolha a Genial, Genial Investimentos. investimentos. Ah, ah, boa! boa. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, seja muito bem-vindo a mais uma rodada da pesquisa Genial Quest. Aqui do meu lado, Felipe Nunes, CEO da Quest. Tudo bem, Felipe? Bom dia, Denise. Tudo bom? Tudo jóia. E essa pesquisa tem novidades, viu, gente? A diferença entre os dois primeiros colocados está diminuindo e a gente também fez a, a pesquisa, é, fez perguntas sobre o tal do voto útil, né, Felipe, que as pessoas, ou pelo menos um dos candidatos está tentando defender. Mas daqui a pouquinho a gente entra no detalhe, vou agora apresentar duas outras pessoas que vão participar da nossa live, Então lá no Rio de Janeiro vão aparecer aqui no telão para mim, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise, bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui novamente, vamos ver aí os resultados dessas pesquisas. Bom dia, prazer a todo nosso. E ali, Jairo Nicolau, cientista político da FGV, tudo bem, Jairo? Oi, Denise, você é Márcio, Felipe. Vamos lá. Eu que você tranco para nos mostrar aí. Vamos lá, então vamos começar, Felipe, como sempre, você dando uma geralzinha nos números e lembrando as pessoas que Deilson Leite vai colocar o link aqui no chat depois, no, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, para você de casa poder ver nos detalhes esses números. Mas vamos dar uma olhadinha aqui então, Felipe. No vamos que lá, vamos principal. lá. Pesquisa quente. Já virou trending topic no Twitter agora de manhã, então, muito debate em torno disso. Sei que a turma está ansiosa para saber os resultados. Denise? Então, me fala, já inclui 7 de setembro? Essa já inclui 7 de setembro. Então, vamos lá. Aliás, essa é uma novidade. É, a cada rodada, a gente vai inovando. Né? Nessa rodada, Denise, o que, que aconteceu? Para capturar os fenômenos o mais próximo possível do campo, né? da data da divulgação do campo, essa pesquisa foi feita entre sábado, domingo, segunda e terça. Ou seja, até ontem à tarde a pesquisa estava em campo. Então, mais né, fresca, impossível, dados muito atualizados. Duas mil entrevistas, como todo mundo está acostumado, dois pontos percentuais, com nível de confiabilidade de 95%. Denise, vamos olhar primeiro para o indicador mais importante nesse momento, que é o de voto espontâneo. Para todo mundo entender, olha só... É... As pesquisas de opinião agora estão mostrando que o nível de conhecimento dos candidatos, ultra, de todos eles, todos os relevantes, ultrapassou os 50%. Quando o nível de conhecimento dos candidatos ultrapassa os 50%, a gente tem que enfatizar ainda mais o voto espontâneo, que é quando as pessoas dizem, declaram como é que elas vão votar de maneira espontânea, né? sem nenhum tipo de estímulo. O que a gente está vendo aqui, é esse médico uau, hoje está maravilhoso, estou adorando isso aqui, viu? É... O nível de indecisão, Denise, chegou agora em 29 pontos. O Lula tem 33 e o Bolsonaro tem 29. Trata-se, portanto, se a gente analisa esses dois resultados, de um empate né, praticamente técnico entre os dois no voto espontâneo, apontando por uma aproximação realmente relevante. Quando a gente vai para o estimulado, também a gente tem uma série longa, né? a gente vai vendo o Lula vinha muito estável entre os 44 e 45 pontos nessa rodada, ele oscilou dois pontos na margem de erro, sempre importante lembrar as pessoas. Oscilou para baixo? A margem de erro dessa pesquisa, dois pontos percentuais, Denise. Então, isso aqui é margem de erro. O Bolsonaro continuou com os 34, mas a distância relativa entre eles diminuiu para oito pontos. É a menor distância que Lula e Bolsonaro já tiveram em pesquisa de opinião da Quest, pesquisa essa que é feita desde julho do ano passado. Chama atenção a estabilidade... Dos, da soma dos candidatos à terceira via, o Ciro tem sete, a Simone tem quatro, Felipe Dávila e Soraya que tem um ponto cada um. Ué, professor, mas então de onde vem essa oscilação de dois pontos? Se o Bolsonaro está estável e a terceira via está estável, tá lá embaixo, ó. Vocês vão ver que cresceu de cinco para seis os indecisos e de quatro para cinco quem vai, quem vai votar branco e nulo. Denise, por que que esse detalhe é importante, quem está nos assistindo, por que que isso aqui talvez seja o ponto mais relevante dessa pesquisa? Porque o que explica essa oscilação é algo que até aqui não estava dando muito efeito. Porque estava né, nas últimas rodadas estava só começando. Programa eleitoral na televisão e no rádio, na minha avaliação começou a funcionar. Porque a gente vai ver que agora 48% já assistiu algum programa e as críticas, principalmente voltadas para o ex-presidente Lula, estão conseguindo fazer o quê? Olha aqui, aumentar a rejeição do ex-presidente Lula. Rejeição do Lula vinha estável ao longo do tempo, até que nesse, nessa rodada saiu de 44 para 47, portanto, três pontos, um ponto acima da margem de erro. Em uma semana. Em uma semana, o que é super relevante. O Bolsonaro, que lá atrás vinha né, com uma rejeição mais alta, foi caindo, caindo, e se estabilizou num primeiro momento, agora aparece com 52%. Por que isso aqui é relevante? Repito. Essa oscilação que a gente mostrou nas intenções de voto, na minha avaliação, tem como principal efeito os efeitos de né, impacto, os efeitos de comunicação gerados pela, pelas campanhas. É... Cuidado só para você não ficar na frente da tela para o pessoal poder ver aí. É também. verdade, está aqui hum. o dado, Denise. Muito obrigado, é isso mesmo. É, por que, que isso é relevante? Porque. É... É uma pequena oscilação, mas como quem está crescendo é branco, e nulo e indeciso, hum. é aquele momento que a gente chama na comunicação política, em que o eleitor está parando para pensar, Denise, o eleitor está olhando para essas críticas, pensando, né, a, a rejeição ao Lula aumentando, ele está avaliando ali o voto dele. São movimentos marginais, mas nesse momento são significativos. O outro componente, Denise, e todo mundo que está nos assistindo, que explica né, esse momentum... É a economia, né? Uhum. Olha esses resultados, Denise. Você diria que no último ano a economia do Brasil, olha o piorou, que é sempre Você mais alto... Você Leite tirar aquela setinha, tira o mouse ali, de, Ah, favor, tem uma ó. setinha aqui, ó. A setinha ali do mouse, tá, me confundindo aqui, um aqui um pouco. Tira daqui, é Não sei se o pessoal de casa está vendo, mas está me incomodando um pouco. Ah, então, Agora, já tirou, muito bem. Então, olha lá, o, o, o percentual de gente dizendo que a economia no último ano piorou sempre foi mais alto do que melhora, mas isso vem diminuindo, né? Já chegou agora a 44%, chegou a ser 73%, Denise. Olha como essa mudança é significativa. 44% agora dizendo que piorou, ou seja, está diminuindo, enquanto cresce também quem diz que a economia no último ano melhorou. Se, se para trás as pessoas acham que melhorou, para frente também elas acham que vai melhorar. Olha a expectativa de melhora em relação à economia nessas últimas pesquisas: chegou a 70% quem diz que a economia brasileira, vai melhorar nos próximos 12 meses. Então, isso aqui é muito relevante. Eu quero ouvir o que Jairo e o que quiser tem a dizer sobre esses casos, Denise. Por quê? Uhum. Porque, embora a variação seja, de fato, nesse momento, uma variação marginal, dentro da margem de erro, etc., é, ela me parece significativa sobre a leitura do quadro. Ou seja, o que a gente está apontando é mais aproximação ao longo do tempo e não um cenário de facilidade política é, para o ex-presidente Lula. Tá, João. Então, vou chamar, já que a gente está falando de economia, vou chamar José Márcio Camargo para dar primeiro a opinião dele. Zé, o que, que você acha? Aqui a gente pode acreditar essa melhora na percepção econômica. Não, eu acho que realmente a economia está melhorando, né? efetivamente. Então as pessoas estão sentindo essa melhora. Nós tivemos aí uma queda substancial na taxa de desemprego, eu acho que esse é um ponto muito importante. É, afeta, em grande parte, afeta os, mais, os mais pobres, está certo? E os jovens, isso é um ponto interessante, a taxa de desemprego de jovens hoje é muito menor do que era um ano atrás, está certo? Nós chegamos a ter 30% de desemprego de jovens, agora estamos na faixa de 19%. Ou seja, é uma queda substancial na taxa de desemprego de jovens e isso acho que é bastante importante. Da mesma forma, tivemos uma redução na taxa de inflação super importante e... É, tem um ponto importante aqui, achei chamar é chamada a atenção. Por enquanto, até uma semana atrás, até basicamente 15 dias atrás, essa redução na taxa de inflação estava relacionada à queda nos preços de combustíveis, à redução do, do, dos impostos sobre energia elétrica, combustível, telecomunicações, tá etc. É, mas nas, nos últimos 15 dias, os preços dos alimentos começaram a cair. E eu acho que isso também está começando a fazer diferença e isso provavelmente se continuar nessa trajetória, eu acho a minha avaliação é que deve aumentar, é, quer dizer, melhorar ainda mais a avaliação é, do presidente. Então eu acho que é, os dados, quer dizer, da pesquisa mostram que do ponto de vista da economia, quer dizer, essa questão da inflação e do desemprego são dois fatores super importantes e se realmente essa desaceleração alteração da taxa de inflação essa queda é, dos preços dos alimentos continuar tá certo né? no IPCA da semana passada é, é preço de leite por exemplo despencou tá certo isso pode fazer uma enorme diferença é, na cesta de consumo das famílias Então acho que esse acho que sem dúvida eu acho que esse é uma das razões pelas quais é, a, é, a rejeição ao presidente Bolsonaro está caindo, eu acho que nessa pesquisa, sim, na minha avaliação, um dos pontos mais importantes, como o Felipe chamou a atenção aí, é exatamente essa queda na rejeição do presidente Bolsonaro e o aumento da rejeição do ex-presidente Lula. Felipe? Eu quero dar um, é, aproveitar essa fala do, do Zé, para mostrar, vou pedir a nossa equipe técnica para colocar no telão a pesquisa de novo. Olha só, para explicar isso que o Zé está mostrando. A gente pergunta na pesquisa, Denise, se você percebeu no último mês queda na gasolina, no preço da energia e no preço dos alimentos. tá? Então olha lá, 82% já viu queda na gasolina, 36% viu queda nos, na, na energia elétrica e só 26% viu queda de preço nos alimentos. Ou seja, isso, o preço dos alimentos, Denise, continua sendo o gargalo. Agora, o que o Zé falou, essa percepção de melhor aqui, que é marginal no todo, aconteceu de maneira muito particular, gente, num extrato. Vamos fazer o cruzamento do preço dos alimentos por renda. Olha lá, Denise, todo mundo que está nos assistindo, a percepção, a percepção sobre redução de renda, de preço de alimento, na renda baixa, foi inalterada nas últimas três pesquisas. É o mesmo dado. Ou seja, a população mais pobre não percebeu queda em, rendimento, em, em valor de alimento, mas olha a classe média, 16 para 30, dobrou nas últimas três pesquisas a percepção, na, no rendimento médio, uma, a queda, a percepção de queda do, do preço de Isso, para mim, ajuda a explicar, a, a concretizar, de fato, o que está é, é, acontecendo nessa pesquisa. Maravilha, Eu vou voltar a palavra então aqui para o pessoal que está lá no Rio de Janeiro, Desse Jairo, Jairo, desses primeiros números que nós mostramos aqui, o que, que você é, que que te chamou a atenção, o que, que você quer destacar para a gente? O Felipe é, chamou a atenção para algo que eu acho que não pode ser perdido de vista, que é o fato de vou, tá. que a oscilação que aconteceu aconteceu na margem de erro, né? Ou seja, é, mas ela, como tem um sinal diferente das oscilações que a gente tinha é, visto até agora, isso chama a atenção. Pela primeira vez. O, o presidente Lula tem uma queda expressiva, né, pelo menos nos últimos, expressiva diante da, do, do patamar que ele vinha. Né? E toda a, a, a conversa até agora, tanto a, a análise do Zé Márcio sobre a situação econômica, como a do Felipe também mostrando é, uma, uma redução da rejeição ao Bolsonaro, enfim. É, nós esperaríamos com isso que houvesse um crescimento do Bolsonaro e não uma queda do Lula, para mim é um enigma. Eu também esperava, por tudo que a gente está acompanhando com a série da Genial Quest, é, que a melhora da avaliação do governo, a melhora do quadro econômico, se traduzisse em uma melhora da posição do Bolsonaro. E a pesquisa que ela traz é uma, é uma queda da avaliação do Lula. Das duas, uma, ou é a gente está diante de uma oscilação estatística, que acontece natural entre pesquisas é uma semana a pesquisa da semana que vem vai ser fundamental porque ela vai mostrar se isso é uma nova tendência, a gente só tem um ponto no tempo em que Lula oscila para baixo então é bom ter uma certa prudência com relação a essa mudança e, e outro aspecto é olhar por dentro, talvez o Felipe possa nos oferecer é, uma, uma, um quadro interno, o que está se passando eu olhei o relatório e vi por exemplo que há uma um crescimento, não um crescimento do Bolsonaro, mas uma queda do Lula entre os homens no segmento de renda 2 a 5 salários, se ele tem alguma hipótese para explicar isso, se ele é, acha que é uma oscilação estatística, se ele percebe que é algum fator que a gente não está percebendo, porque em uma semana, por exemplo, eu não acompanhei o horário eleitoral nessa semana com, com afinco e cuidado. Então pode ter acontecido ali alguma coisa que uma propaganda negativa que tenha afetado a a candidatura do ex-presidente Lula, mas eu não é, não tenho elementos para falar sobre isso. Talvez o Felipe vendo a pesquisa por dentro possa trazer mais elementos para nós aqui. O que que aonde estão esses, onde está essa queda do Lula? Em que segmentos isso apareceu com mais força, né? Então, Felipe, disse aí que o Jair falou de queda do Lula entre os homens, que, como é que você avalia? Eu, essa avaliação do Jairo é também é minha, ou seja, a gente tá não dá para saber se é uma tendência ou se é uma oscilação de margem de erro. O que dá para saber, Denise, é como é que esse cenário econômico como um todo influencia, por exemplo, a imagem do governo. Posso mostrar isso para vocês? Mostra, mostra para a gente. Produção, coloca para a gente aqui, por favor. Olha só, Denise, é... Quer dizer, a, a, a, né, lembrando todo mundo que a gente está fazendo pesquisa semanal, então a velocidade de mudança aqui é, é importante. Né? As pessoas estão sobre o que a gente chama de ataque de informação, é muita informação sobre política o tempo todo. Olha lá, Denise, a diferença do negativo para o positivo na avaliação do governo Bolsonaro caiu significativamente. Agora 38% dizem que o governo é ruim ou péssimo, enquanto 32% dizem que o governo é ótimo ou bom. Isso faz a diferença. E aí, Jairo, para tentar entender é, essa pergunta que você fez, é, o que, que pode estar mudando dentro, porque no agregado é uma redução de margem, eu fiz alguns cruzamentos que são relevantes. Olha como a avaliação de governo, deixa eu caminhar aqui, é, a avaliação do governo Bolsonaro ela não está melhorando no, no, no Nordeste. Né? Pelo contrário, você tem ali uma oscilação aumento, ou seja, o Lula parece ter de fato consolidado essa posição ali Sim, dentro. A avaliação negativa em a vermelho. avaliação né? negativa em vermelho. No caso do Sudeste, olha essa aproximação, gente, muito interessante. A distância do positivo para o negativo no governo, hoje, é, mostra um empate técnico, 35 a 34, ou seja, as mudanças que estão acontecendo no geral devem de fato estar vindo também do Sudeste, né? onde a gente tem margem de erro suficiente para fazer essa comparação. Sul o centro-oeste, eu não vejo nada relevante, dado que a margem de erro é muito grande. Outro detalhe importante, eu mostrei isso Denise lá atrás com a queda no preço dos alimentos por causa disso. Foi a classe de renda média que começou a gostar mais do governo Bolsonaro, né? Olha como isso aqui se inverte numericamente, né? 37 passa a dizer que o governo é ótimo e bom, e 32 dizer que o governo é ruim ou péssimo. Aqui se deu a principal mudança, é que é, justamente, não por coincidência, o mesmo lugar, né, o mesmo extrato social, onde houve a percepção mais significativa de queda no preço dos alimentos. Como eu disse lá atrás, isso é importante. Só uma curiosidade minha aqui. Aqui a gente vê 46 negativos, 28 positivo Que data que é essa aqui? Essa é a pesquisa de julho de 2022. Ou seja, no, no Do, começo de julho... Já inverteu. exatamente ok inverteu. Exatamente. Então isso é muito relevante, Denise. Uhum. Porque aqui é onde a mexida parece... A alteração parece que está, de fato, acontecendo nessa pesquisa. Com isso, a gente tem uma mudança significativa no quadro da percepção do presidente, da própria figura do presidente. Eu mostrei lá atrás um aumento da rejeição ao Lula, eu repito, eu vou enfatizar isso, isso para mim está diretamente associado à exposição a críticas acumuladas a Lula na TV, a campanha do Bolsonaro subiu o tom, junto a do Bolsonaro, à do Ciro, começa a bater muito no Lula, então isso gera um efeito de comunicação negativo. Por outro lado, essa, essa percepção econômica de melhora, essa percepção de melhora na economia, ela gera um ambiente favorável para o governo, mas também para o presidente. Olha, é a primeira vez que a gente tem um empate numérico, 48 a 48, entre aqueles eleitores que dizem, né, quando respondem, você acha que o Bolsonaro faz o que pode para resolver os problemas do país? a gente vê um empate técnico entre os dois, ou seja, a percepção do eleitor brasileiro está mudando em relação não só ao governo, mas também em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro para conversar mais um pouquinho. Jairo, como é que você avalia isso? Já tem 48 ali a percepção de que o presidente está fazendo o que pode para resolver os problemas, como é que você avalia essa mudança na percepção de pessoas de renda um pouquinho mais elevada com relação ao presidente? Bom, a minha impressão é que. Impressão não. Primeiro, vamos lá, os números da, da série mostram, isso é inquestionável, né? Que em vários é, quesitos há uma melhora da avaliação geral do governo, é, da economia, da percepção é, da rejeição ao Bolsonaro, que cai um pouco. Ou seja, as notícias são boas na série histórica para o presidente, né? e isso não se traduziu nessa pesquisa em voto, Pronto. Isso aí parece óbvio. Agora, é, eu, eu é, ainda fico preocupado com essa oscilação né, do presidente Lula, porque essa que é o grande é o grande é, ponto dessa pesquisa, porque se o presidente não tivesse oscilado para baixo é, nessa pesquisa a gente tava repetindo o argumento da semana passada, né? Ou seja. A melhora do quadro econômico, da avaliação do governo, a, da percepção que o, que o, é, o governo está fazendo o que pode. Tem várias per perguntas da série histórica que mostram que essa, esse quadro mudou para o governo. Ou seja, o, o cenário é muito mais positivo. O enigma é por que, que isso não está se traduzindo em mais voto, não é? Então, é, se isso não está se traduzindo em mais voto e o ex-presidente Lula caiu, Provavelmente isso deve ser a dinâmica da campanha e não da economia. Dinâmica da campanha, como o Felipe chamou a atenção, e eu realmente não posso falar, não fiz dever de casa, não estou vendo os programas eleitorais, também estou meio desconectado das redes sociais, então eu não sei o que está acontecendo em termos de bombardeio, de propaganda negativa, se isso realmente está afetando o presidente, o ex-presidente Lula. Agora vamos lembrar: o Bolsonaro parece estar voltando para posições de 2018 por exemplo essa melhora entre homens é renda alta escolaridade alta a gente fala de renda alta né na, na pesquisa eleitoral renda alta é quem ganha mais de cinco salários então assim não é a renda alta mas no segmento de renda mais alta da pesquisa e de escolaridade superior o bolsonaro já vence com certa folga como já aconteceu em 2018 mas isso não acontecia nas primeiras pesquisas feitas no ano passado ou seja a impressão é que o Bolsonaro vai reconquistando a posição de 2018, ou seja, eleitores que o abandonaram ao longo do governo parecem estar voltando. Isso é suficiente para a vitória? Claro que não. Ele precisava muito mais do que só voltar para um terço do eleitorado. Mas para mim o enigma ainda é, da pesquisa, é por que, que o Bolsonaro não melhorou e não porque que o Lula caiu, né? porque o Lula... é. Cair pode ser explicado pela variação estatística, mas o Bolsonaro não subir é uma notícia ruim na sede histórica. Agora, o que fica da pesquisa para o grande público é, é que a redução da, margem, da, da distância entre os dois, esse é o ponto. Você que quer é ressaltar é um palpite, Zé, porque, do porquê que Bolsonaro não subiu com essa melhora da percepção? Zé? Oi, opa, desculpe. Você quer arriscar algum palpite do porquê que Bolsonaro não subiu nessa com essa melhora da percepção do governo? Não subiu. Não eu, votos? Eu, eu acho. Com a melhor percepção? Eu acho o seguinte: quer dizer, os dados são realmente, a mim pelo menos, me impressionaram muito é, a melhora de avaliação do presidente Bolsonaro. E como diz o Jairo, concordo com ele, quer dizer, isso não se refletiu diretamente em aumento de tensão de voto no presidente nesta pesquisa. Mas na hora que você olha o conjunto de pesquisas, está certo? É, existe uma tendência clara de melhora do presidente Bolsonaro, de intenção de voto do presidente Bolsonaro, no conjunto de pesquisas que a gente fez. Tanto que, quer dizer, é, a diferença está caindo, né? quer dizer, nessa pesquisa especificamente não aconteceu, mas em pesquisas anteriores a, a, a queda é lenta, um ponto de porcentagem, dois pontos de porcentagem, mas é uma tendência muito clara, né? quer dizer, é, é uma tendência muito importante. E tem um ponto interessante, que é o seguinte, na verdade, que, e, é, a, a ascensão do presidente Bolsonaro também é uma tendência muito clara, está certo? É, essa coisa, quer dizer, agora, por que que nessa, nessa Pesquisa especificamente não teve um aumento, eu acho difícil de saber. Quer dizer, o meu palpite é puro palpite mesmo, tá certo? Quer dizer, não tenho é, nenhuma certeza do que eu vou falar aqui. Tá certo? Meu palpite é que isso demora tempo mesmo. Né? Quer dizer, a percepção de é, da economia vai melhorando as pessoas vão sentindo uma melhora é, na, no seu poder de compra é, o desemprego está diminuindo as pessoas começam a se empregar a família, as famílias ficam começam a ter menos desempregado nas famílias, que isso legal. vai é, fazendo o efeito lento ao longo do tempo então, é, na, quer dizer a, a, o meu chute, eu vou, chamar, vou falar assim quer dizer, o meu chute é que muito provavelmente isso vai aparecer nos próximos, nas nossas próximas pesquisas, que estão aí semana que vem, na outra semana e até a eleição, certo? Maravilha, então vamos dar uma olhada em novos números aqui, o que você tem para mostrar para a gente? Denise, o importante nessa discussão que Jairo está é, trazendo e Zé, é exatamente o, o que eu tenho defendido como a importância da pesquisa eleitoral. Né? Muitas vezes a gente se apega quase que exclusivamente aos números de intenção de voto para tentar explicar o quadro. Eu acho que isso é muito limitado, e tenho defendido isso ao longo das semanas, você é prova, você é testemunha disso, Denise. Na pesquisa da Genial, é, que é realizada pela Quest, a gente tenta capturar os movimentos de opinião pública não só a partir das intenções de voto, mas a partir de outros critérios. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Olha esse aqui, Denise. Desde o começo da série histórica, a gente fala sobre quem você gostaria que vencesse a eleição, quem você prefere né, que vem essa eleição. Olha lá como o Lula, durante muito tempo, né, esteve com uma vantagem muito grande. Olha como essa vantagem está diminuindo ao longo do tempo. Né? Hoje o Lula aparece com 41%, que é exatamente o número lá de trás. Né? Olha que interessante. Que é o primeiro... Lá de é julho que... de 2021, ou seja, ah. ele repete um número né, de uma série histórica. Que é a nossa primeira pesquisa. Primeira pesquisa. Olha o, o, o Bolsonaro, ele estava com 24%, 23% foi a 31 e agora está com 34, ou seja, essa torcida está aumentando é, e, o, e, e, o, e o candidato Neném, aquele candidato que a gente fala, eu gostaria que vencesse alguém que eu não fosse nem Lula nem Bolsonaro, que lá na primeira pesquisa estava em alta, foi caindo, caindo e hoje está em 20%. Isso aqui é, vai assim, foi mostrando a desilusão das pessoas com a terceira via ou com a possibilidade de uma terceira Exatamente, via, né? Exatamente, Denise. Hoje... Felipe. Felipe, deixa eu fazer um comentário. Quando a economia começa a melhorar, tá certo? Olha, olha, olha o dado aí da pesquisa, é, muda a tangente do, da melhora do governo Bolsonaro. Volta com o dado aí. Vamos voltar então com o um dado para a gente ver. Olha, que mês que é aquele que começa a melhorar ali? Então, Zé, eu acho que aqui tem dois componentes, se você me permite completar... O raciocínio que você está sugerindo. A primeira mudança significativa, que é aqui é entre sim. março e abril, ela não tem nada a ver com a economia na minha avaliação. Claro. Ela, ela tem a ver com a saída do Moro e com a saída do Dória do jogo político. Isso aqui é política pura. né? Concordo. A, a economia vai Mas começar a, a fazer segunda. efeito a partir de julho, que é quando a gente olha 30, 31, 32, 33, 34. Ou seja... Nessa reta final do gráfico é que a economia, na minha avaliação, está surtindo efeito. Junto com as críticas, como eu disse, ao presidente Lula, que estão aumentando a rejeição dele e com isso a torcida vai diminuindo. Então eu combino esses dois fatores quando faço essa análise, Zé. Mas isso é para mostrar o quê? Quer dizer, não é só a intenção de voto, tem, eleição é sentimento. Você tem que ir acompanhando essas expectativas. Olha outro exemplo, Denise. Hum. Todo mundo aqui que me assiste, assiste a Denise toda semana, sabe. A gente diz, essa é uma eleição de segunda chance. O que está em jogo é para quem o eleitor vai dar a segunda chance. Olha o Bolsonaro, 44% estável dizendo que ele merece um segundo mandato. Olha o Lula, 50% versus 47% dizendo que o Lula merece um segundo mandato. Isso diminuiu, essa diferença diminuiu. Eu vou repetir, isso é efeito de campanha eleitoral. As campanhas importam. Campanha negativa, Denise, sabe que pouca gente se lembra disso, eu quero lembrar para quem está nos assistindo. Na primeira semana de 2018, antes da facada do, que o Bolsonaro recebeu, o atentado que ele sofreu, o Bolsonaro caiu seis pontos percentuais em pesquisa em uma semana, só com os ataques negativos que a campanha, principalmente do Alckmin, fazia contra ele. Vocês devem se lembrar de campanhas mostrando uma bala, cortando uns copos, cortando uma criança como se o presidente fosse alguém que resolvesse tudo na bala. Uma outra, outra campanha de TV que mostrava ele brigando com mulheres, ofendendo mulheres, isso tudo deu efeito. E agora está dando efeito contra o ex-presidente Lula. São as campanhas negativas. Ou seja, a campanha do Lula, se quiser mudar o game, vai ter que também começar a reagir. Mas o Bolsonaro também aqui estacionado. Olha outro dado. Do que, que você tem mais medo... Olha a diferença, Denise, em julho, dois meses atrás, 51 a 35, medo da continuidade do Bolsonaro... Aqui em azul é medo da continuidade do Bolsonaro, em vermelho é a volta do PT. Exatamente, 35 a volta do PT. Olha como isso aproximou, 44 a 42. Ou seja, o que a campanha está fazendo? O que ela tem que fazer, que é ativar os sentimentos que estão internos nas pessoas. E qual é o papel da pesquisa? Capturar isso. Uhum. Por isso que a série da Genial Quest não só trabalha com os indicadores de intenção de voto, mas também com os indicadores que nos ajudam a compreender o humor, as atitudes, como é que o eleitor está vendo o jogo. Porque, na verdade, Denise, a decisão do voto só vai se dar mesmo na última semana, nos últimos dias, porque a gente vai falar daqui a pouco de voto útil, e isso é fundamental para entender o quadro. Né? Ou seja, as pessoas cada vez mais deixam para a última hora, embora essa seja a eleição com maior percentual de de eleitores já com voto decidido. Mas eu acho muito importante mostrar esses quadros, porque o que pode ajudar a explicar é essa movimentação, que eu repito, é uma movimentação de margem de erro. O Lula oscilou dentro da margem. Pode ser que semana que vem ele volte e a gente simplesmente conclua que essa é uma oscilação. Mas como a distância diminuiu, a gente está olhando para os outros indicadores da pesquisa que ajudam a entender por quê. Por um lado tem a economia, Segurando o Bolsonaro em status maior e dando, criando essa expectativa de melhora. Por outro lado, tem as críticas ao, ao ex-presidente Lula que vão é, é, criando esse, esses efeitos. Só para terminar essa, essa análise e aí voltar para Jairo e para Zé, Denise, olha esse outro dado. Independentemente de, que você vai votar, de quem você vai votar, quem você acha que vai ganhar a eleição? Esse indicador é muito importante. Por quê? Porque é ele que orienta o voto estratégico. O eleitor de última hora indeciso acaba tendendo a votar em quem ele acha que vai ganhar. Então quem está na frente aqui leva vantagem. A vantagem do Lula em 31 de agosto, final de agosto, era 53 a 34. Agora está 49 a 37. Houve uma redução dessa vantagem. Né? Ou seja, tudo que a gente está analisando, tudo que a gente capta na pesquisa, para além das intenções de voto, sugere um quadro muito mais apertado do que é, as pesquisas mostravam há um, dois meses atrás. Por quê? Porque tem campanha, e campanha importa, e porque o cenário econômico, me parece, está favorecendo o presidente Bolsonaro. Vamos voltar então para o Rio de Janeiro. Jairo, sua avaliação desses números que a gente mostrou... Acho que o Felipe foi muito feliz com esse é, sumário de gráficos que ele apresentou agora, porque é, muita gente estava vendo hoje o Twitter de manhã chamando atenção no aspecto é, da corrida, ou seja, na redução da distância. Eu acho que essa pesquisa ela não deve ser lida nesse slide, né, no slide da corrida, mas nesse conjunto de gráficos que o Felipe apresentou, que mostram claramente que há uma melhora na percepção das pessoas com relação ao quadro econômico e uma melhora na avaliação do presidente bolsonaro do governo bolsonaro que é uma que é um processo contínuo lento homeopático a questão que importa eu acho que pro, para os lulistas e bolsonaristas nesse momento é simplesmente a questão daquele time que está vencendo de 2 a 0 leva um gol e o outro time vai para cima a questão é dá tempo sai o gol do Bolsonaro, ou seja, vai dar tempo dá, em 15 dias que essa percepção da melhora do quadro econômico, da campanha negativa, é, encurtar a diferença a ponto de, digamos, os dois chegarem embolados é, num, num primeiro turno incerto, no, e também com se o primeiro turno acaba de maneira incerta, o próximo, a gente sabe que a probabilidade de um segundo de turno incerto também aumenta. E o Felipe não mostrou, mas... De todos os slides mesmo, o que mais me chamou a atenção foi a redução da expectativa do segundo turno. Antes disso, deixa eu só falar. Eu tenho muita restrição à projeção de segundo turno, porque mal as pessoas estão pensando no primeiro, é, elas têm que especular um cenário de segundo turno entre dois candidatos. Às vezes as pesquisas mostram cenários hipotéticos ali de mais de dois candidatos. Então eu sempre desconfiei um pouco do... Do, dos dados do segundo turno e, e muito frequentemente quando a gente vai ver as pesquisas eles erram muito então os, os institutos fazem essa pesqu... essa pergunta por que tem que fazer mas eu nunca levei ela muito a sério em termos analíticos mas de qualquer maneira essa distância do primeiro turno se mantém no segundo que é algo impressionante ou seja há também uma redução a pesquisa mostra uma redução das expectativas em relação uma disputa final então para resumir minha questão olhando a, a a campanha desse ano é tempo o tempo é se sai o gol de empate ou não os lulistas estão jogando a defensiva para não levar gol e o bolsonaro tentando fazer o gol o tempo tá passando como eu vi alguém no Twitter dizer quando saiu uma pesquisa muito favorável ao Lula na semana no começo dessa semana ele disse é, oba, é um, uma semana menos, ou seja, a contagem é, de quem não quer levar o gol, e os bolsonaristas estão fazendo a conta ao contrário, né? a, a, a, quem vai dar tempo de sair o gol, o tempo, acho que é o fator decisivo numa campanha que parecia em que o resultado estava muito garantido, uma, enfim, tava, a distância estava muito aberta, e essa redução, e o dramático para nós é que ela não é uma... Não foi um candidato que cresce de maneira fulminante, pega todo mundo de surpresa. É que a, a subida do Bolsonaro, a redução da, da distância, é homeopática. Isso vai deixando todo mundo à flor da pele, né? Porque é isso, vai dar tempo okay. ou não esse quadro mudar. Tá, joia. É. Felipe, fiquei curiosa com isso. O <risos> que, que é isso? Que o Jairo falou do outubro e você não mostrou, mas do segundo turno você vai mostrar ainda, ou você quer comentar um pouco agora? Não, vou mostrar. só para dizer, Jairo, que é, a gente. Como você sabe muito bem, nós cientistas políticos não temos bola de cristal. Então, não, não. faço a menor ideia do que vai acontecer lá na frente, a gente consegue, é, é, acho que bem, contar a história desse momento. E a história desse momento na eleição, Denise, é a história do voto útil. Né? A gente tem que entender, nesse momento, se o eleitor está apto a fazer esse raciocínio. O Jário chamou a atenção para a mudança da perspectiva do segundo turno, mas vamos olhar isso aqui primeiro, olha só. Mudaria o voto para Lula vencer no primeiro turno? Você faria isso? 25% do eleitorado nessa pesquisa diz que sim, toparia mudar o voto para Lula vencer no primeiro turno. Ou seja, existe mercado para isso. Onde está esse mercado, Denise? 33% do eleitor do Ciro topa, né? eu estou mostrando aqui, 33% do eleitor do Ciro topa mudar o voto para o Lula ganhar no primeiro turno, 19% do eleitor da Tebet, 21% da soma dos outros candidatos, é que tem muito pouco voto, e 20% dos indecisos indicam isso. Mas por... tudo caindo, né? Caindo. E por que isso é importante? Porque se a eleição fosse hoje e as intenções de voto fossem essas, isso aqui somado dá aproximadamente 5%. Ou seja, 5% em voto total, para o Lula, garante a ele o primeiro turno. A vitória no primeiro turno. Exatamente. Ou seja, é improvável, na minha avaliação, mas não é impossível. Olha como o quadro de eleição pode ser alterado. Quer dizer, se o voto útil acontecer na sua essência, na sua máxima plenitude, que é o que a gente está mostrando aqui hoje, a gente ainda poderia trabalhar com esse cenário de primeiro turno. E aí a gente vai para o segundo, né? O Jair chamou a atenção, ó. olha essa queda, são oito pontos de diferença... 48 para o Lula, 40 para o Bolsonaro. Esse é o menor número que o Lula teve em toda a série histórica e esse é o maior número que o Bolsonaro já teve em toda a série histórica. Mas, Denise, hum. como é que explica isso? O que, que aconteceu para essa mudança se dar? E aí eu vou voltar para os efeitos de campanha. Por quê? Os ataques do Ciro ao ex-presidente Lula, na minha avaliação, quando somados aos ataques que Bolsonaro tem feito intensificado contra Lula geraram esse efeito, que é, num eventual segundo turno, quem o seu candidato deve apoiar? Olha só, Denise, eu vou pedir a produção para vir aqui comigo. Lá em, lá em 31 de agosto, 48% dos eleitores do Ciro falavam que ele tinha que apoiar o Lula. Isso aumentou muito. Agora, no 7 de setembro, na última semana, 56% dos eleitores do Ciro. Isso estava crescendo. Foi quando houve uma mudança de postura do Ciro. Olha como começou... A oscilar. Tudo bem que a margem de erro aqui é muito grande, isso quer dizer que tem menos votos, então a margem cresce, mas, ou seja, tem uma coisa diferente aqui. No caso de Tebet, a margem de erro é maior ainda, mas dá uma olhada nisso aqui, 16, 22, 35 dos eleitores da Tebet dizendo que, eles, que ela deveria apoiar o Bolsonaro. Ou seja, repito, vamos ser muito cuidadosos, né? vamos ter todo... É, toda a parcimônia para analisar esses dados, porque isso aqui a magia é muito grande. Né? Ou seja, tem oscilações aqui que podem ser só amostrais. Mas quando eu vejo três pontos numéricos mexendo assim, eu começo a desconfiar de que tem alguma coisa acontecendo. Uhum. E é essa coisa acontecendo é, nesses eleitores que pode ajudar a entender por que dessa aproximação. Quem estava indo para Lula começou a olhar para a candidatura do Bolsonaro. Ou seja, pode, podemos ter mudanças importantes nas próximas semanas. Vamos ouvir a opinião do Zé, então? Zé, sua avaliação aqui sobre o que foi dito. Não, quer dizer, minha avaliação, quer dizer, eu, eu acho essa pesquisa, quer dizer, eu acho que ela é muito favorável ao presidente Bolsonaro, inclusive nas expectativas para frente. Não é? Quer dizer, dado a tendência que a gente está vendo, dado todos os dados que foram apresentados aí pelo Felipe agora, nessa, nesse último momento aí, tá certo? dado essa questão que o Jairo chamou bem a atenção, que foi a redução da diferença no segundo turno, essa redução da diferença no segundo turno é realmente muito impressionante. Não é? Quer dizer, o segundo turno está longe, todo mundo está preocupado se vai ter, se vai ter segundo turno. Certo? E, no entanto, a redução, quer dizer, a diminuição da diferença é significativa. Então, eu acho que esses são pontos quer dizer, que, de uma certa forma, sugerem que os próximos é, movimentos devem ser na mesma direção. Agora... Pesquisa eleitoral, quer dizer, eleição é difícil de a gente prever. É muito difícil de prever. A gente está aqui só tentando entender um pouco como é que essa coisa vai caminhar. Agora, eu acho que esse conjunto de dados, quer dizer, independentemente das intenções de voto, estritamente, mas o conjunto de dados que essa pesquisa mostra, realmente é muito favorável ao presidente Bolsonaro. Maravilha, obrigada. O Felipe, então. Resumimos já, já tudo aqui, todos os principais dados. Antes, eu vou só lembrar o pessoal de casa que está aqui no, no chat, o Leite colocou aqui no chat o, o link com toda, todos os dados da pesquisa. Vamos colocar também na descrição e no primeiro comentário fixado para você de casa poder olhar com calma e tranquilidade todos os números. Faltou a gente falar de alguma coisa importante? Felipe, você quer destacar aqui antes de a gente encerrar? Ué, faltou dizer que amanhã tem pesquisa no Rio, hum. mais um estado importante. Semana passada a gente mostrou... Uma recuperação do presidente Bolsonaro em São Paulo, é, também uma recuperação em Minas, embora a distância em Minas ainda seja favorável ao ex-presidente Lula. Resta saber como é que o, a última perna do Triângulo das Bermudas está se movimentando, se o Bolsonaro cresceu, passou o Lula, se está empatado o campo, né, vai até hoje, a gente ainda não sabe os resultados, amanhã temos Genial Quest no Rio de Janeiro. Para o Jairo ficar feliz, porque o Jairo gosta mesmo de saber pesquisa horrível. Claro. Isso, isso aí, Jairo. Tem mais alguma comentário mais queira fazer? Não, não, não. Eu acho que está ótimo. Foi muito boa. A conversa hoje foi muito boa. Zé, você? Tudo bem, para mim também está, acho que foi ótima a conversa, acho que tem muita coisa, essa pesquisa parece que não tem nada, mas tem coisa dessa tá certo? <risos> E acho que foi, é, acho que a, a discussão, a conversa, foi, a chamou atenção exatamente para as coisas importantes que, que estão aí por trás desses números, dessa pesquisa. Muito bom. Maravilha, obrigada, Zé. Lembrando você de casa que a gente está fazendo essa pesquisa desde o meio do ano passado, como você pode acompanhar aqui no Desenrolar dos Números, é importante para o eleitor é importante para o investidor saber o que, que o eleitor brasileiro está pensando, que isso aí vai guiar também o seu investimento. Então, continue acompanhando. Toda semana tem essa pesquisa é, presidencial. A pesquisa, as pesquisas estaduais são mensais? Qual, qual a frequência está fazendo? É, as estaduais agora, a gente vai ter mais duas rodadas. Uma na outra semana e, claro, no sábado, antes da eleição, vamos ter pesquisa também, a gente vai estar aqui analisando. Denise, eu queria reforçar nesse final a importância mais uma vez, da gente ter começado esse projeto no ano passado. A gente só consegue fazer a análise que a gente faz aqui justamente porque a Genial tem uma série histórica longa, detalhada, com muito dado. Imagina, 2 mil casos há mais de um ano. Ou seja, esse acúmulo de informação vai nos permitindo justamente é, é, compreender esses movimentos de maneira mais próxima. Então, daqui para frente, temos mais três pesquisas nacionais Vamos ver como o cenário muda ou não né? E, e, e vamos estar aqui sempre conversando. Obrigado por me receber mais uma vez no estúdio. Obrigada a você, Vip, por estar aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão querendo entender para onde caminha a campanha. Se inscreva no canal e clique no sininho. Programação aqui no canal da Genial é o dia inteiro de economia e investimentos e política a gente volta quarta-feira que vem. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.